Sejam muito bem-vindos ao canal. E neste vídeo vou explicar porque a reeducação alimentar é a melhor opção para quem quer usar o poder da alimentação para conquistar além de um corpo bonito, mas realmente um corpo mais saudável, uma melhor qualidade de vida. E darei algumas dicas simples, mas funcionais. Dicas que realmente vão ajudar na mudança de seus hábitos alimentares. Então, se você quer alguns complementos para a sua dieta, que realmente vai te ajudar a perder alguns quilos, mas de uma forma natural. Neste caso, essas dicas são especialmente para você. Ao longo do vídeo eu falo sobre essas dicas. Então, você vem comigo. Quando se pensa em fazer uma dieta é como buscar por conteúdos. Seja em revistas, em programas televisivos ou online, que falam sobre dicas de como emagrecer. Como perder a barriga indesejada entre outros assuntos. Mas a melhor escolha a ser feita após a decisão de emagrecer é procurar um médico. E sim, este passo é fundamental antes de começar uma dieta ou reeducação alimentar. Mas saiba desde já que a reeducação alimentar é a melhor decisão. Ela vai te dar o que seu corpo realmente precisa em quantidades nutrientes. Mas afinal, o que é uma reeducação alimentar? Será que é mesmo uma dieta? O objetivo da reeducação alimentar é que o paciente aprenda a comer os alimentos saudáveis e viver bem. E sim, consideramos a reeducação alimentar como uma dieta. A dieta de comer certo e quais alimentos são corretos ou os melhores para determinado paciente. por isso Tenha certeza que seu médico irá-lhe parabenizar por procurar seu apoio e auxílio antes de iniciar sua jornada de emagrecimento, seja por motivos estéticos ou de saúde. E durante a primeira consulta, o seu médico, seja nutricionista ou endocrinologista irá fazer a pesagem e passar alguns exames com a finalidade de verificar como está a saúde do seu corpo. Assim poderá indicar as melhores opções para seu plano de reeducação alimentar. Por isso é normal o nutricionista ou endocrinologista eliminar muitos alimentos na dieta de seus pacientes. Outra preocupação é a quantidade de refeições diárias, que podem variar entre cada pessoa. Geralmente o plano alimentar é dividido em 6 ou sete refeições diárias. Embora pareça uma quantidade maior do que muitas pessoas estão acostumadas a se alimentar, por incrível que pareça, com balanceamento da sua alimentação acaba comendo menos e emagrecendo de forma saudável. É muito importante que siga seu plano alimentar à risca ao máximo que conseguir. E aqui chega um ponto de atenção, pois eu sei o quanto é difícil ser consistente. Para algumas pessoas é ainda mais difícil, mas sendo sincero, para conquistar algo em nossa vida sempre haverá um certo desconforto. Não que tudo deve ser sofrido o tempo todo. Mas será necessário o esforço inicial contínuo, principalmente quando se trata de adquirir novos hábitos. Depois, isto tende a ser natural. Não há forma de sair da nossa zona de conforto sem passar por um certo desconforto. Neste vídeo vou-me limitar a dizer que você precisa persistir, pois a consistência é necessária. Nos próximos vídeos criarei conteúdos para lhes ajudar neste problema. Mas agora para que você realmente consiga o seu propósito de emagrecer, evite pular etapas o máximo possível. Para finalizar este vídeo, aqui estão as dicas para ajudar na sua jornada de emagrecimento. Se você colocar em prática, tenha certeza que vão ajudar. Então, vamos lá! Primeira dica. Faça ótimo consumo de sucos, frutas e vitaminas. Eles ajudam a completar a alimentação. Segunda dica. Consuma aveia, granola e produtos que sejam ricos em fibras e ajudam a saciar a fome. Terceira dica. Em seus lanches podem conter iogurtes, biscoitos cheios de fibras e frutas. Quarta dica. No almoço e no jantar, tenha preferência por refeições recheadas de verduras e legumes. Busque sempre alimentos saudáveis. É claro que há outros fatores importantes. Mas para não ocupar muito do seu precioso tempo, deixarei esses assuntos para os próximos vídeos. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para melhorar o conteúdo do canal. Na descrição e nos comentários tem um link com um vídeo exclusivo que explica quais são os 5 pilares essenciais para você emagrecer de forma saudável e definitiva. Se você deseja emagrecer com saúde e ter um corpo saudável e equilibrado, não deixe de assistir. Até a próxima!